Olá bonitos e bonitas, quem fala aqui é a professora Luana Ramos, professora de matemática aqui do Descomplica, conhecida popularmente como Titia. O Quer Que Desenhe de hoje traz um assunto muito importante nos vestibulares, produtos notáveis e fatoração. Como todo episódio, aqui na descrição tem um mapa mental para você baixar em alta qualidade. Assim, você pode estudar quando e onde quiser. Então, corre lá e baixa. Aproveitando, deixamos também na descrição um link para você assinar o Descomplica com um precinho bem bacaninha. Se eu fosse você, eu não perdia, hein? Prontos? Espero que sim, porque vamos começar. Alguns produtos são muito frequentes no cálculo algébrico, por isso, alguns deles são chamados de produtos notáveis. Agora é melhor anotar, porque com certeza você vai usá-los. O primeiro é o quadrado da soma de dois termos. A expressão A mais B ao quadrado é equivalente a o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Quer ver um exemplo? Olha só como fica o quadrado de x mais 5. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes x, vezes 5, 10x, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado, mais 10x, mais 25. O segundo produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos, é muito semelhante ao primeiro que acabamos de falar. A única diferença é o sinal de menos na expressão, que muda apenas o termo do meio. Então, a menos b ao quadrado fica assim, ó, a elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Podemos ainda ver isso num exemplo, Presta atenção aí. O quadrado de x menos 3 é o mesmo que x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3, mais 3 ao quadrado, Ou seja, x ao quadrado menos 6x, mais 9. No terceiro produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, temos a mais b, vezes a menos b. Nesse produto notável, a expressão se torna o quadrado do primeiro termo, no caso a ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, b ao quadrado. Então, o último exemplo para terminar pode ser x mais 2 vezes x menos 2. O quadrado do primeiro x ao quadrado menos o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Então o resultado é x ao quadrado menos 4. Galera, já a fatoração é o processo de transformar a expressão algébrica em um produto de expressões mais simples. Se liga só, nós temos três principais formas de fatoração. A primeira é por fator comum em evidência. Ocorre quando buscamos na expressão fatores em comum a todas as parcelas e colocamos em evidência, transformando em um produto de dois fatores, sendo um dos fatores o fator comum e o outro fatores não comuns. Por exemplo, na expressão 3x mais 3y, temos o 3 como fator comum, presente em ambos os termos acompanhando o x, e o y. Logo, podemos reescrever a expressão da seguinte maneira: 3 que multiplica x mais y, deixando 3 em evidência, porque é o fator comum. E agrupando x mais y, que são os fatores não comuns na expressão. Já a técnica de agrupamento é parecida com a de fator comum em evidência. Entretanto, existem fatores comuns diferentes para cada grupo de parcelas. Se liga só: a expressão 3x mais 3 mais ax mais a, possui o 3 e o a como fatores comuns em grupos distintos. Desse modo, a expressão pode ficar como 3 vezes x mais 1, mais a vezes x mais 1. Perceba que x mais 1 também é comum. Logo, a expressão da forma fatorada fica x mais 1 vezes 3 mais a, que é a fatoração final. Agora, vamos falar da diferença de dois quadrados. Observe que esse caso de fatoração é o processo inverso do produto notável. Então, a diferença de dois quadrados vai ser o produto da soma pela diferença. Esse produto é ótimo para ajudar você a resolver qualquer exercício que tenha a diferença entre quadrados de números muito grandes. Então é isso, galera. Esse foi o Quer Que Desenhe sobre Fatoração e Produtos Notáveis. Espero que suas dúvidas tenham acabado. Lembrando que é muito importante que vocês anotem e estudem esse conteúdo. Por isso, não esquece de ir até a descrição e baixar o mapa mental em alta qualidade. Quer mais conteúdo para o seu vestibular? Então se inscreve no canal e assine o Descomplica, lembrando que tem um link com desconto na descrição. Até a próxima, pessoal! Titia vai, mas lembre, titia ama e titia sempre volta. Beijo!